Oi, pessoal, aqui estou de novo para desejar uma boa noite para vocês, ou né? um, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que você vai ver isso. Né? Não deixe de nos seguir, chama aí teu pessoal, que nós temos coisa quente para dizer para vocês. Muita coisa acontecendo nesse país, verdade? Então, não deixe de se inscrever no YouTube. Né? Nós estamos no Facebook, mas você vê melhor o filme né? se inscrevendo no YouTube, claro. Inclusive, tem mais resolução. O som também é melhor, né? que eu não tenho a voz muito forte para. Então, né, nós estamos no Instagram, no Quicker, né, temos um boletim que vai por e-mail, se você quiser receber o boletim por e-mail, né, mande o seu endereço para nós. Né, se preferir o boletim do WhatsApp, nós também temos aí no formato especial o WhatsApp, um boletim do Diabo do Sul. Para a gente continuar esse trabalho, você sabe, a mídia independente depende única e exclusivamente dos seus leitores para sobreviver. Quanto mais leitores a gente tiver, melhor jornalismo. Nós vamos fazer, claro, com vocês contribuindo financeiramente para manter a gente. Não precisa ser coisa, coisa grande, não. Qualquer 20 reais por mês, Ajuda para boa, gente, entende? Porque o que interessa é a quantidade. Vocês imaginam que fazer um jornalismo, fazer jornalismo hoje é e como sempre foi, fazer um bom jornalismo é caro. Assim que precisamos de você. Eu volto daqui a pouquinho com boas novidades, algumas bem fortes para a gente comentar das coisas, Coisas que estão ocorrendo neste país e também na América Latina. Até daqui a pouco. Olha eu aqui, travesso. <risos> Veja, parece uma história de terror. Né? Essa história da mancha, né? a mancha negra uma mancha negra que né, começou lá no, no, no Norte do, do país né, e, e, e já chegou, né, vem se arrastando pelo Sul, arrasando com praias, com as reservas marinhas do litoral, e já essa mancha já tinha nove estados, gente. E ainda ninguém do governo federal tomou providência. Não é brincadeira. É uma contaminação terrível, grossa, pegajosa. Mata qualquer tipo de vida marinha e deixa as praias inutilizadas para o uso público. Prejudica o turismo, prejudica a pesca. Veja, começou no Maranhão e Piauí, escorreu pelo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, chegou a Pernambuco e como se nada acontecesse. Brasília, né? aquela ilha da fantasia, perdida em discussões estéreis, brigas partidárias. Vamos soltar o Lula, vamos fechar o STM. Ou, enquanto isso, a mancha avançando em direção ao sul. Chegou a Alagoas, situação mais que crítica, gente, ameaçando o estuário do Rio São Francisco. E nada, nenhuma reação do governo federal. Quando chegou em Sergipe, né, os estados se juntaram para fazer um cerco e abrir com portas das represas do Rio a Ciba, né? para elevar o volume de água, para a mancha não subir o São Francisco, gente. Como essa mancha não atingiu a Ilha da Fantasia, porque ela é uma ilha no continente, a mancha já chegou à Bahia. E nenhum desses estados tem marinha nem tecnologia para enfrentar grandes catástrofes ambientais. A Defesa Civil não tem a menor condição de enfrentar a mancha. Essa mancha, com as tecnologias existentes, poderia ter sido detida quando, ainda no Rio Grande do Norte, estava evidente que ela caminhava para o sul. Onde está a Marinha do Brasil? Onde está a Guarda Costeira que não detetou e alertou o comando sobre os danos do derrame? Hein? Numa hora dessa, os arsenais, os acernais da Marinha, deveriam estar construindo as correntes de boia, né? Para cercar a mancha e recolher o resíduo em, em navios-tanques. Tecnologia para isso tem. O que não tem é alguém competente que mande a Marinha fazer isso. Ô, oh, gente, é uma questão de emergência. Foi preciso que o Ministério Público de dois estados acionasse a justiça para que algo fosse feito. Veja que absurdo. Isso aconteceu ontem e a justiça deu 24 horas para a União tomar providências cabíveis. Mais de cinco meses depois do início da bancha, gente, aí o general Mourão, de turno no comando do governo de ocupação. Obrigado pela justiça, que deu 24 horas para a União tomar providência. Né? Aí enviou 4, 5 mil soldados para ajudar na limpeza das praias. E o, o, o fundo do problema, nada, como se não existisse, fosse só sujeira na praia. Gente, é, é, é, é um... Desgoverno, né? É um desgoverno. Vamos, né? um desgoverno. Pensa o que acontece, né? No, essa, agora nós temos uma briga né, no, no PFL. nós até já falamos sobre isso, mas, pô, elas não saem dos noticiários, dos comentários, né? Então é, é, é bom a gente e também tocar no assunto. Eu penso que vocês já devem ter percebido que essa briga no PFL é para valer quem fica com o controle do dinheiro. São milhões do fundo partidário e do fundo eleitoral e temos uma eleição programada para outubro de 2020, ano que vem. Eleição para vereadores, prefeitos, em todos os municípios do país. O filé mignon da disputa são as prefeituras das grandes cidades. A de São Paulo, por exemplo, a mais cobiçada, pois tem um orçamento maior que muitos estados da União e grande visibilidade nacional e até internacional, né? se souberem administrar bem o pedaço aí. Essa, essa briga agora, por isso que eu tô, trouxe ela de volta para cá, né, ela se deslocou para o cenário virtual. Virou uma ciberguerra. E agora a situação se reverteu. E a turma adepta ao presidente do partido, Luciano Bivar, né, está perdendo feio para o clã dos bolsonaros, que colocaram as cibermilícias em ação utilizando as mesmas técnicas que utilizaram na campanha eleitoral de 18, né? um exército de milicianos ciber estão manipulando as redes sociais, Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, né? detratando os adversários e falando bem dos amiguinhos. Com essa técnica, estão tirando o público seguidor do pessoal que apoia o Bivar. É uma ameaça implícita. Assim, né? Ele diz, ou estão conosco, ou nós vamos esvaziar vocês completamente nas redes. E com isso já tiraram 200 de não sei quem, outros 200, não tiraram o pessoal. Recentemente, a, a revista Cruz né que é uma, uma boa revista de revelou a articulação de, bol de blogueiros, né, desse pessoal da, da milícia ciber, né, ocupando cargos na administração federal e realizando manipulação das redes, tal como fizeram na campanha. Só que agora, minha gente, é com dinheiro público, é com seu dinheiro, é com é? Ali, dos postos que ocupam, eles atacam a torta e à direita os inimigos Criados pela imaginação deles é? é isso A ciberguerra é no joguinho miúdo da política partidária Não é difícil prever quem vai ganhar é? É. Vamos mudar de assunto é? é muito xin, xin. É xin fri e esses temas aí, não faz bem para o fígado. Não. Mas, olha, nesses dias, temos recebido mensagens e vídeos de amigos e colegas jornalistas do Chile pedindo socorro. Olha, o, o governo, né, esse... Campeão do neoliberalismo, declarou guerra contra o povo. Ele mesmo disse isso. Estamos em guerra. Está simplesmente batendo, prendendo e matando o povo na rua. Esses jornalistas reportam até a violação das mulheres nas prisões do regime. Situação gravíssima, meus amigos, muito grave. Ontem eram nove mortos, hoje já são onze. Quantos serão os mortos daqui até o final da semana? A mídia se mostra surpresa. Como isso acontece no Chile? Exemplo de prosperidade, estabilidade, modelo do desenvolvimento neoliberal. Gente, qual é a realidade do Chile? Vamos ver os fatos passados e presentes. Foram 20 anos de feroz ditadura que provocou migração em massa por razões econômicas e milhares de exilados políticos. Assim que foram milhões de chilenos espalhados pelo mundo. A Austrália, Nova Zelândia, olha, pelo mundo inteiro. Paulo Guedes, esse nosso super-ministro da economia, né, estava lá durante essa ditadura, né, aprendendo a aplicar as teorias do neoliberalismo da escola de Chicago, que foi adotada e imposta pelo consenso de Washington né, nos países da nossa América. Pinochet, condenado mundialmente por seus crimes hediondos, crimes contra a humanidade, amealhou uma fortuna que até hoje não conseguiram calcular. Criou campos de concentração na região polar e no deserto, onde as pessoas morriam de frio ou eram fritadas no calor abrasante. O neoliberalismo do Pinochet acabou com os direitos trabalhistas, Privo, privatizou tanto a previdência como a saúde e a educação, impôs a rocha salarial aos trabalhadores, reduziu o Estado ao mínimo. Né? Aquilo que o, o Guedes quer fazer, quer o é um Estado mínimo. Na realidade, ele quer o fim do Estado, quer é o mando absoluto do capital financeiro. Foi a mais brutal das ditaduras, que houve no Chile, né? e tudo isso com apoio dos Estados Unidos, aplausos do FMI e da mídia hegemônica, a mídia que se transformou em porta-voz do capital financeiro. Né? Agora, que os governos que sucederam a, a, a essa ditadura, mesmo aqueles imbuídos de boa vontade, de pensamento progressista, eles não conseguiram reverter a situação. Ou seja, não tocaram no cerne do problema. Lá no Chile, né, como aqui no Brasil, deixaram intacto o sistema de uma ditadura do capital financeiro e de um pensamento único. Dizem na mídia né, que o Chile tinha estabilidade política, crescimento econômico acima da média continental. É uma meia, verdade. O PIB vinha crescendo em torno de 3%, 4% e o Brasil com PIB PIB para baixo, né? negativo. E inflação controlada em torno de 7%. Então, isso para o Brasil era uma grande façanha. Mas veja o seguinte, o Chile é como uma ilha exprimido entre a cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. A população não chega a 20 milhões de habitantes, é menor que a população da região metropolitana de São Paulo, da capital paulista. A economia chilena gira em torno da exploração e exportação de minérios, principalmente o cobre. Exporta também vinhos e frutas, que, aliás, cá entre nós, há vinhos que são excelentes. Essa economia só gera emprego para uma casta privilegiada. A economia liberal pode ser resumida como o sistema para enriquecer os ricos. Enriquecer mais. Né? Ao privilegiar o capital financeiro, ela abandona o capital produtivo. É um crescimento do PIB fictício, pois que não gera emprego e aumenta o abismo entre um por cento mais rico, deixam uns nove de remediados com renda suficiente e 90% por na pobreza estrutural. Aquela que não oferece chance de sair dela. Aquela pobreza dos desesperançados. Cerca de um milhão de mapuches Povos originários do sul do continente americano né, suportam a guerra de conquista de suas terras iniciada por branco um em 1500. E os mapuches continuam lutando por seus direitos, negados mais ainda pelo ex-neoliberalismo. Recentemente, os estudantes começaram a sair à rua para pedir ensino público de qualidade. Trabalhadores nas minas de flagraram creme. O povo atendeu o apelo e saiu em manifestações de protesto contra o regime e foram reprimidos violentamente. O Chile foi transformado num caldeirão prestes a explodir né? e com os exageros neoliberais e repressivos do presidente Pinheira parece que simplesmente acaba de explodir. Uma hora tem que chegar ao limite da paciência de um povo. Aumento nos preços de passar do metrô e dos gêneros alimentícios foi o estopim que despertou a população da letarquia. Vamos prestar atenção no Chile. O Chile hoje, presta atenção, o Chile hoje poderá ser o Brasil amanhã. Por quê? Porque a paciência do povo tem limite. E o nosso caldeirão está fervendo. O modelo pode até aumentar o PIB, mas só gera riqueza para uns poucos. E como já demonstramos, é, é, é, gera riqueza para outros países. Países como a China, por exemplo, né, compra o nosso minério de ferro e nos vende os trilhos para as estradas de ferro que ela mesma constrói para levar mais minérios, né? Não tem nenhum valor agregado. Tem saída para isso? Tem saída no capitalismo? Para essa depressão econômica que nós estamos metidos? Né? Crise econômica, social, cultural? Houve época em que tinha, sim, saída. Né? Houve época que teve, na realidade. E sempre que houve crise, a saída, a saída se deu com intervenção do Estado. Foi assim com o New Deal de Roosevelt, né, nos Estados Unidos. Foi assim com o trabalhismo de Vargas no Brasil. Né. Saída pode ser capitalista ou o que inventa. Mas só se começa a andar se houver soberania no país. Eis aí o primeiro degrau a ser conquistado pelos países de nossa América, mergulhados no abismo da recessão e depressão, por abdicar daquilo que é mais sagrado para uma nação-Estado. Soberania. Recuperar a soberania é a nossa obrigação. É a obrigação dos jovens, das gerações de jovens que vêm aí. Senão não haverá país para seus filhos e netos. Tenho dito. <risos> Até logo, gente.